Eu vou te ensinar como fazer um áudio de reprogramação mental que realmente funciona. Primeiro, não mude de áudio todos os dias. Use o mesmo áudio por vários dias repetidamente. Coloque o áudio para tocar à noite, pouco antes de dormir. O importante aqui é você ouvir as frases já com os olhos fechados e a cabeça no travesseiro. Se puder continuar escutando o áudio durante a noite, em um volume que não atrapalhe seu sono, melhor. A mente subconsciente continuará captando as frases ao longo da noite. É normal notar mais disposição e energia já na manhã seguinte. Quer aprender mais técnicas para melhorar a sua vida? Sinta positivo.